Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, o penúltimo da temporada, se considerar que o dos finalistas é, é meio que um, um em três. O, final, o, o chá mais amargo que a gente toma, o chá da barrada na final, aquela que ficou um passo de chegar e poder defender seu jogo para o júri. Estamos falando dela, que tem 27 anos, mora em João Pessoa, na Paraíba. Seja muito bem-vinda, Natália Andrade, a nossa Nath. Oi, gente, cheguei. Cheguei para tomar o, o chá. Uma rodada antes do que eu queria chegar. Mas tá tudo bem, aconteceu e é isso aí. Agora vamos puxar o pé deles com o júri. Serei a maldição. Esse chá é o chá mais amargo que tem um cházinho de boldo da temporada. Sempre aquela sensação de, ai meu Deus, uma coisinha que eu tivesse feito diferente, eu tava sentadinho lá no. No, na final, mas enfim Acontece, alguém tem que ser barrado na final Né amiga? Dessa vez foi você é, Eu passei a temporada inteira Brincando com os meninos Que eu gostava muito dos badgers Esse era um que eu não queria Não queria <risos> Tá certo Gente, antes da gente começar a conversa com a Nath Que vai ser uma delícia, tenho certeza a Nath tem muita coisa para contar é, Já deixem o like aí no vídeo Se inscrevam no canal do VD Ativem o sininho para Receber as notificações, vamos fazer o canal crescer, gente, o canal é nosso, vamos fazer essa, essa coisa crescer. Gente, é, você tem uma trajetória que eu ela, me relaciono muito com ela, né? Não, você entrou no VD numa temporada de novatos depois de já ter uma experiência já no mundo dos jogos, né? Você já jogou várias outras coisas, você não é definitivamente uma novata no mundo dos jogos, mas é uma novata no VD. Conta para gente um pouquinho de como foi a sua, a sua história até aqui e por que o VD nesse momento. A ah, minha história tá aqui. Eu comecei no Money há alguns anos já, nessa altura. Eu joguei Money 7. Eu flopei lindamente, porque eu não sabia jogar. Não sabia nem para onde é que ia a história, mas a minha relação com o Money é um pouco amarga. Eu voltei no S do Money, mas eu flopei de novo. Eu estava no início de um relacionamento com... A minha marida, que tá ali do lado é, Então, assim, aí para mim, eu acho que a minha maldição talvez pudesse ser o Money Além disso, eu joguei o The Tower, joguei a edição Inferno Foi uma edição que tiveram muitos desistentes, tiveram muitas pessoas que ficaram pelo caminho Foi muito pesada a edição A edição do The Tower, eu fiquei barrada na final também Fui F3, a final foi F2 e, para a final, foram dois dos meus maiores aliados. Olha aí, eu, eu detecto as minhas maldições no mundo de jogos. É, Inclusive, um desses aliados que foi para a final, um deles ganhou, obviamente, e o outro foi a minha senhora. E depois eu voltei no The Tower, no, no All Stars, e esse eu ganhei. Ah, inclusive, chegar a fazer campanha, assim, essa história, de levar em consideração os jogos antigos e tal. É muito complicado. Porque chegaram a fazer, uh, no, na rodada que teve um empate... Entre, acho que agora eu já posso falar mais abertamente das coisas do jogo, né? Porque a gente está na reta final. Na rodada que teve um empate entre mim e o Vitor, que foi uma jogada, achei, inclusive, muito inteligente dos Calibus, é, fizeram uma campanha contra mim. E essa campanha consistia em divulgar a minha capa de winner do detal era A.S. E o meu discurso de finalista. Então, assim, foi uma campanha pesadíssima no privado das pessoas. E eu e fiz que maravilha. Mas é. quem fez foi pessoa do povo do jogo ou foi gente da plateia que fez isso? Foi pessoa do jogo. Foi menos feio por isso, talvez. Mas, assim, rolou. L L L e, mas, assim, não adiantou nada, né? Quem saiu foi o Vitor. É, então, né? Todas... Foi nessa rodada, inclusive, que eu notei como o meu social estava bem amarrado com as pessoas, porque todo mundo veio me contar isso. Eu fiquei sabendo de exatamente todas as pessoas que estavam no jogo dizendo olha, está sendo feito isso com você, estão me dizendo isso, estão me dizendo isso, mas eu não vou votar em você. Aí eu fiz, olha, que interessante, não é mesmo? Tá bom. Tudo bem. Ah... Aí, além disso, eu joguei The Challenge, joguei Batalha Lip Sync, joguei... eu vou, eu vou esquecer algum jogo, joguei The Mole recentemente. Nossa, eu flopei horrores para descobrir quem era a... o... Não, gente, a doce, não. não, é verdade. Já, Mas, você que é barato, ah, vai pegando as dicas aí dos outros jogos. Esses jogos que a Nath está tá, tá citando são todos uma delícia. Joguem, se, se joguem que tem jogo para todos os gostos. Tem jogo para todos os gostos, é tudo muito divertido. Batalha Lipsin, que eu o é um horrores. Com as regras novas agora parece que está até melhor. O demol é uma maravilha, porque você não tem que estar tá fazendo esse social louco. Inclusive, gostaria de elogiar a Tortuga, não precisa fazer social louco. As pessoas são muito abertas, são muito receptivas. Foi muito um social do dia a dia, foi gostoso de fazer, foi muita amizade construída. E a minha saúde mental assim, ficou intacta no VD, e isso é uma vitória. Obrigada continua é assim, gente. É, Diz é, que é, a gente gosta. Eu gostaria assim, de fazer um apelo para que todas os, os, as temporadas olhassem Tortuga como inspiração, porque mesmo quando a gente pega que ah, vai para tá muito CT, ah, tem que votar em amigo, beleza, mas de você não ter aqueles esposas pesados, aquelas coisas que trazem coisa pessoal para o jogo, aquelas pessoas com xingamentos horríveis de você não ter que estar 24 horas em cima de uma pessoa para que ela acredite, que confia em você. É é outra coisa, sabe? Foi um jogo muito gostoso. E seria mais legal se mais pessoas tivessem a oportunidade de jogar assim, dessa forma gostosa. Sim. E aí, depois desses jogos todos, você decidiu se inscrever em Tortuga nesse momento. Por que o VD nesse momento? Então, na verdade, na verdade, eu fui um encaixe. Uma pessoa desistiu da temporada. Eu não posso falar isso? Eu acho que agora eu posso falar isso, né? Talvez. Pode, amor. Eu posso falar tudo. Da e a temporada começou, não sei se na quarta ou na quinta-feira, eu fui chamada na sexta anterior. Então, assim, eu não me inscrevi, eu não tive tempo de preparar material. A minha frase da capa, nem fui eu assim, que disse, foram... Várias perguntas que foram me fazendo e eu fui respondendo, assim, alavando, se eu soubesse que ia para minha capa, talvez eu não tivesse dito aquilo. Hum. E, assim, a minha entrada em Tortuga foi mais ou menos assim. O Pedro me chamou e fez, Nath, desistiu uma mulher. E eu queria muito, peraí, que só parece uma notificação. E eu queria muito que fosse uma temporada igual para igual. Por favor, vamos. E eu, cara... Eu não estava afim de jogar agora, porque eu acabei de me mudar. Eu estou com muita coisa, o ritmo, não sei o que, não sei o que. E ele bora, Nath. Eu olhei assim e fiz. E aí, Marida, o que você é que acha? Você acha que dava para emplacar essa? Ela fez o que você decidir, a gente vai. Eu fiz, então bora. E aí eu fui, na expectativa. É. Pesadíssimo, mas. Amém, Tortuga maravilhosa do meu coração. É. É. É. Eu, tava... eu sabia. Foi excelente. Ah, e aí, é, você já, já adiantou, mas a frase que você que foi destacada no seu perfil é justamente, tem muito a ver com isso que a gente falou, aparentemente ela até te afetou um pouco no jogo, né porque tentaram usar isso contra você né naquele CT, que é, a forma como as pessoas me veem como jogadora é uma maldição que carrego. É, como as pessoas te veem como jogadora? Então, por algum motivo que eu não entendo, as pessoas me veem como uma ameaça que eu não sou, gente. Eu sou, assim, mediana para bem, nos jogos, assim, eu, eu consigo fazer as, algumas provas, eu converso com as pessoas. O problema é que eu converso com as pessoas, o povo acha ruim que eu converso com as pessoas, gente. Isso não é um problema, isso é só amizade. Fala a verdade. Eu estou sendo xingada aqui. Fazer o que se eu sou fofinha? eu sou simpática, né, amiga? É, eu sou simpática, eu não tenho, assim... Ó, obviamente, assim, tô, em Tortuga, eu admito que eu fui diferente. Mas eu queria dizer que, parando para pensar em retrospecto, a, a minha frase ter sido essa, mais me ajudou do que me atrapalhou em algum ponto. Porque todo mundo foi cedendo para olhar o podcast. E no podcast, o pessoal pegou essa frase e fez... Por que ela analisou essa frase? Essa frase é horrível. Ela não é tão boa em prova, não sei o quê. Não devia ter usado essa frase. Agora ela puxou para ela um óbvio, que ela não tinha, não sei o que. Aí, eu acho que eles deram uma baixada de bola. Que foi excelente. Porque quando começaram a cair várias pessoas de temporadas antigas, o Vitor veio comentar comigo que ele arquivou todas as fotos dele com o pessoal do encontro. Eu nunca fiz isso. Eu postei foto, o povo lá e comentava. Desculpa, até eu fiquei sabendo. Inclusive, foi um comentário uma foto minha que gerou um reblice. E, assim, eu, eu, eu nunca escondi que eu tinha relações. Pelo contrário, desde o início. Na minha apreciação o pessoal, a pessoa fazia. Ah, eu Mar, não sei como é. Eu fiz. Ah, eu já joguei outros jogos, só nunca joguei um survival. Então, assim, eu, eu fui sincera, eu já tinha dito às pessoas isso. Inclusive, Renata, aquela bonita lá de trás. Foi uma pessoa que fez um furacão no copo d'água, porque eu já tinha jogado, porque um era moderador, porque o outro namorava um moderador. Foi um caos, assim. Gente, ah, pronto, eu estou recebendo aqui uma cola da, da marida. Que... <risos> Depois a marida vai ter que aparecer para dar um exemplo para a plateia. É, ela tá de ali, mas ela deve aparecer em algum momento. Mas, por exemplo, José Nias. José Nias. acompanha há muito tempo os jogos. Nem eu acompanhei tantas temporadas quanto o acompanhou. Eles assistem Survival, eles têm malícias que mesmo pessoas que jogaram, às vezes, não construíram ainda. Então, assim, pegar o histórico da pessoa em jogos para tornar ela um alvo, pegar o histórico de, de relacionamento dela para tornar ela um alvo, não é uma boa, um bom ponto. Vou dar outro exemplo. É, eu tinha um conflito com uma pessoa do jogo. Inclusive é, estávamos em times diferentes do encontrão, porque existia um conflito com essa pessoa. Não era um segredo para ninguém, que é o Vitor. E o Vitor caiu na minha tribo. Quando eu olhei o Vitor na minha tribo, eu fiz maravilha. Agora vai ser ou o ou a gente vai ter que ser Mas aí eu comecei a conversar com o Vitor e a gente começou meio que como se a gente não nos conhecesse, que de fato a gente não nos conhecia. É, porque foi um problema com terceiros E aí a gente começou a conversar e fez Ó, oh, é assim, vamos falar sobre o elefante branco na sala Existe esse problema A gente vai dar cabimento a ele Ou não vai? Não vamos dar cabimento a ele Então beleza, então daqui a gente Constrói um negócio e depois a gente resolve isso Então assim, relações passadas Elas não devem faltar um jogo novo Elas não devem Porque isso atrapalha Se eu não tivesse Vitor no meu jogo Talvez ele, eu não tivesse tão longe Vitor foi uma pessoa que jogou muito pertinho então, assim, as pessoas têm que parar com isso, de fazer análise do Facebook, de fazer análise do histórico, do Instagram, dos jogos, porque não faz sentido. Cada jogo é um jogo, cada cast é um cast, e é assim que a gente vai conseguir, não é em base no passado. Olha os das planilhas aí. Mas você acha que, de alguma forma, isso foi, isso foi uma pedra no seu caminho, assim, a sua, a sua história como jogadora? Você acha que isso te atrapalhou de verdade em algum momento ou não? Eu acho que isso só chegou a me atrapalhar mesmo na final. Sabe, peraí, que tô com um alarme. Que foi quando o José... José Nias, não. Olha, José Queria que você tivesse a final. É, quando o Leonel chegou pra mim e ele fez... É, Nath, você já ganhou um. Deixa eu ganhar esse. Foi o único momento em que isso foi realmente levado em consideração. Sabe? Eu não acredito... Eu não acredito que é, isso tenha, de fato, influenciado nas pessoas que estavam perto de mim ou nas pessoas que cresceram o jogo comigo. No máximo, é no primeiro contato. Pessoas que eu já tinha contato antes vieram dar um oi, que eu falo mais fácil. Mas, assim, isso é muito pouco em relação ao jogo. Sim, eu concordo com você. Eu acho que, eu acho que principalmente, as pessoas que que sabem lidar com as relações que elas têm, tipo, que, que sabem construir cada jogo do começo, independente de quem está nele, eu acho que são as... as a, a, a, que, que as pessoas podem construir jogos mais interessantes, assim. Porque você ficar preso em relações que você já tinha, em alguns momentos, pode não ser nada bom para você, né? Porque, às vezes, a relação que você tinha não é uma relação de aliança que vai te fortalecer naquele jogo especificamente, e você vai se ferrar por causa disso. Sim, e aí... Bom, de do gangue, né? Porque no gangue uma rodada, inclusive joga em gangue no gangue uma rodada você joga com a pessoa, na outra rodada você joga contra a pessoa e assim vai todos os jogos devem ser assim, num jogo você vai com aquela pessoa, no outro jogo você vai contra e assim você vai construindo jogo a jogo sim, o gangue é o gangster, tá gente? Pra vocês que não, não sabem ainda, que estão chegando aí agora no rolê, também recomendo vamos lá, dá uma passada no, no gangster Nath é, a impressão que eu fiquei pela, pelas conversas que eu tive, pelas entrevistas que eu já fiz, etc, que a Labuse era uma tribo de personalidades fortes. Eu acho que tinha muita gente de personalidade forte na Labuse desde o começo, né? Desde a primeira eliminação já isso já apareceu na, na tribo. É, como é que sim? Como é que foi? Como é que foi isso? Você concorda com essa minha leitura? E se você concorda, como é que foi é, lidar? Principalmente no social, que eu acho que é um, é, um, é um aspecto bem forte do seu jogo. Mas lidar com isso numa tribo de personalidades mais fortes, assim. É, são personalidades fortes, mas são personalidades muito diferentes. Então, por exemplo, a Aline ela é uma pessoa que ela é, tem um... Ela também tem um social forte, ela é uma pessoa um pouco mais é, alegre e aberta. O Lucas, ele tem um, um gênio muito forte. E aí, esse, esse é uma pessoa que ele vai entrar em conflito com você de vez em quando. Mas ele é muito sincero com você. É, o Leonel, ele também é uma pessoa de personalidade forte. Mas o Leonel, ele é uma pessoa que ele é um pouco mais resguardado. Então, ele vai com, com muita cautela quando ele conversa. A Vitor, a Giovana, é, Emanuel, que eu tive pouca oportunidade de conversar é, Renata, é, a, até mesmo, assim, a Nico, ela, eu acho que ela era a pessoa mais doce da da gente. Será que eu esqueci alguém disso? Se eu tiver esquecido alguém, eu vou apanhar. Esqueci não. nome. Mateus. Né? esqueci esqueceu o Mateus. Ah, <risos> Mateus. É porque Mateus é social com a plateia, não é, Mateus? Não, Mateus era calico. Mateus era quase um, um calico. É meio difícil, Se assim. Eu tentei fazer social com o Mateus, Gente, eu tentei. Eu, eu digo, eu tentei, eu mandava uma mensagem, mas, assim... Quando a pessoa não quer, não flui. Então, a estratégia quando você entra com personalidades fortes é tratar de duas formas. Você, olha eu falando de estratégia, que coisa horrível, Natália. Eu, eu pra você. Ah, é, não, é, eu vou... é, é conversar com as pessoas no privado. Porque quando você está no um a um, a pessoa ela tende a, a confiar mais, a mostrar mais traços dela. E aí, quando você parte para o grupo, é que as personalidades entram em conflito. Mas se você já harmonizou as ideias no privado, não vai ter conflito no grupo. Entendeu? Então sim. a gente tinha a probabilidade de conflito de, de treta. Mas é sim, tinha muitas personalidades fortes e tinham muitos jogadores bons em prova. O que fez com que a gente tivesse muito tempo para construir uma harmonia. Então, a, assim, gente, a gente deu. Fez... A gente deu uma observada que vocês eram bons em provas. A gente veio numa crescente muito boa de prova. E aí, quando, quando deu assim, mesmo que seja personalidade forte, pedra com pedra, bate e aí dá uma polida. Então, no final, já tá com o negócio mais ou menos ok. Então, quando a gente precisou ir pro CT, já tá harmonioso. Família Feliz. Disseram que eu era a mãe da Família Feliz. Olha só, eu ouvi isso recentemente. É certo. É certo. <risos> Muito bom. É certo... No, na, no, primeiro no, da temporada, né? Que, pelo que eu ouvi, assim, pelo que as pessoas comentaram, a eliminação do do Emanuel já foi um, um divisor de águas dentro da tribo, né? Assim, se no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, em consideração que Lucas era no, no, forte, Emanuel no, forte. Eu lembro de Eu eu no, no, meu no, questionário que, nossa, que sonho seria jogar com Lucas e Emanuel juntos. Então, né? quando Lucas e Emanuel começaram aí contra o Oden, começaram a entrar em choque, ficou polarizado, porque eles conseguiram arrebanhar pessoas para um lado e para o outro. Aí, no meio deles, eu e Vitor, a gente sentou assim e fez: então, né? A gente precisa pensar em qual seria a maior vantagem. É... Eu gostava muito dos dois. Eu sentia Lucas um pouco mais escorregadio, como de fato é. E o Emanuel, assim, foi uma, um debate difícil. Aí quem bateu a cabeça foi o Museu e vitor E no final o Emanuel começou a ir nos privados de todo mundo e fazer uma movimentação, sabe aquela movimentação aterrorizante que a gente, que eu comentei antes, que ela não faz bem para a cabeça das pessoas que ela uhum. começa a deixar a pessoa ansiosa, que ela começa a deixar a pessoa insegura, foi esse de movimentação que aconteceu. E aí a decisão ficou um pouco mais fácil. Olha, vamos tirar as pessoas que estão tocando terror. Renata desistiu, então a hora agora é de tirar Emanuel, que é para a gente seguir numa harmonia daqui para frente. E aí foi assim que Emanuel rodou lá no início e os rumos se seguiram da tribo. E é... ali, você ficou numa, numa posição bem confortável né? na tribo. Sim, porque na verdade eu também estava com o pessoal que estava com o Emanuel. Então eu estava eu com, com. Agora eu já posso dizer quem é que estava nas alianças, eu acho, porque está descrito no, nos discursos. Posso? Né? Oh, pode, tipo, pode. Tá. Não tem então, mais o que esconder agora. É, eu estava na aliança com. É porque eu estou com medo de ajudar o finalista. É, eu estava na aliança com o Emanuel, o Matheus, a Giovana, a Aline. Manuel Matheus, Giovana, Aline e eu, cinco. Eu tava na, na aliança com eles. E aí, quando o Emanuel saiu, fiquei eu, Giovana, Aline e Matheus. Matheus entrou na cabeça dele que ele era bom então, a partir dali. A Aline começou, a partir dali, a trabalhar para sair dessa posição. E Giovana ela também já estava mais. Já tinha um manejo bom social com todo mundo. Mas assim, eu tinha contato com essas pessoas que dava para ser utilizada essa força aqui caso alguma coisa desse errado do lado de lá, sabe? Sim. Bom, é, mas aí como você disse, vocês tiveram muito tempo para reestabelecer as conexões de vocês, para fortalecer, para enxergar o que era verdadeiro e eu o que era... Vocês tiveram bastante tempo, foram 126 CT seguidos da, da Calico, e chegamos na fusão. Na fusão, em algum momento, você cogitou trabalhar com os Calico ou você achava que isso não fazia sentido para o seu jogo? É, eu achava que fazia sentido para algumas funções específicas. Tinha pessoas na minha tribo que eram fortes, e essas pessoas elas precisavam sair para poder, assim, para formar no final em que eu estivesse presente, é, eu ter uma possibilidade maior de ganhar. Então, foi assim no CT de algumas pessoas. É, mas, logo de início, a minha primeira o meu primeiro passo nunca foi tirar um labus porque a minha relação com eles era mais sólida, porque nós éramos uma maioria simples. Então. Ia dar muito trabalho ficar um de lado, um do outro, um do lado, um do outro. E se o um Kalipo um chegasse lá na final, a probabilidade dele ganhar era muito alta. Então, a gente tinha que manter eles por perto, mas um número menor, porque poderia gerar aí uma, uma rebordose e aí, de repente, eles virarem uma maioria numa chuva de poderes, como quase aconteceu algumas vezes. Sim. Você falou uma coisa que eu achei curiosa: que você queria eliminar algumas pessoas para formar uma final mais confortável para você. Mas isso é uma faca de dois gumes, né? Porque eu acho que em algum momento você começou a virar a pessoa que era essa pessoa que as pessoas tinham que tirar, porque tinha medo de te levar para uma final. Você não acha que se você, de repente, tivesse se juntado com alguns desses alvos, ao invés de mirar neles, o seu caminho até a final teria sido um pouco mais tranquilo, teria sido um pouco mais garantido? que as pessoas não iam ter só você ou só você e, e, e algum calico para se preocupar? Não, porque a única pessoa que eu mirei foi a pessoa que já tinha colocado o meu nome na roda. Então, quando um de dentro começou a colocar o meu nome, eu fiz, não, essa pessoa aqui, ela vai querer se movimentar antes de mim, então ela precisa sair antes, porque ela vai, ela vai virar um problema, de uma solução ela vai passar a ser um problema. Então, Entendi. foi assim, foi, foi nesse momento que eu precisei movimentar nesse sentido. Mas olha só, mesmo com esse alvo, né? que acabou aparecendo, acabou assim, acabou ficando nítido que você era, era um dos alvos, assim, uma, uma das uma das pessoas que eram consideradas ameaças. Você demorou muito para levar voto na temporada, né? Foi só no CT antes da eliminação do Vitor, né? Que foi um voto voto único que você levou, não foi? Foi. E eu tenho para mim aí os ninhos podem ser isso com mais certeza que... O empate só foi montado daquela forma, porque, independente de quem saísse, seria uma pessoa forte, mas eles já estavam na mente que quem sairia seria a pessoa que estava mais distante deles, justamente por essa questão do quesito social. Entendi. E por que você acha que você demorou tanto a levar a volta? Assim? Você acha que as pessoas tinham medo de você, ou elas contavam muito com você para o jogo delas, ou elas... Ou elas achavam difícil botar o seu nome na roda porque ia chegar em você, porque o seu social era muito bom? Qual que você acha que foi o, o fator prebandeirante? Assim? Eu acho que foi um conjunto, mas provavelmente a questão de ah, se jogar o nome dela na roda, vai chegar nela e vai virar contra mim. Porque uma das coisas que me foi dita algumas vezes foi que é, todo mundo que a gente chega para falar de você, ah, gosto muito, muito simpático, não sei o quê, porque... Todo mundo parece ter um nível de proximidade, e isso de ter um nível de proximidade é sempre perigoso, né? Sim. Sim. Não, é de fato, assim, quando, as, quando, as pessoas, quando você percebe que tudo que acontece tem algumas pessoas que, que ficam sabendo, essas pessoas você tem que tomar muito cuidado para fazer alguma coisa contra elas, né? Você tem que fazer muito bem escondido e com as pessoas certas. Tem que ter uma leitura muito boa, né? Tem que ter... Essas pessoas... Ou você tira numa situação como você saiu, né? Ou você tira num blind enorme que a pessoa realmente não vai nem fazer ideia do que vai acontecer. O que é bem difícil. Bom, você falou da sua relação com o Vitor, que antes vocês não conversavam, vocês tinham lá os seus problemas, e vocês tiveram... Eu, eu inclusive, quando eu vi vocês dois na mesma tribo, eu fiquei super curioso para saber o que, que ia acontecer com isso. Eu falei, meu Deus... O que, que vai acontecer com esses dois na mesma tribo? Ainda se fossem nas tribos diferentes, acho que ia ser uma coisa que ia ser mais, mais tranquila. Agora, na mesma tribo, vocês podiam ter que votar... É, eu acho que não ia ser mais tranquila. Se a gente tivesse chegado em tribos diferentes, é, quando chegasse na Merge, a gente não ia ter tido nenhum tipo de relação, a gente ia querer se matar, não ia dar certo isso. Sim... E, e assim, realmente ficou. A gente ficou tipo assim. Deu para ver ao longo da temporada que vocês realmente eram pessoas que estavam trabalhando juntas e que eram importantes uma para o jogo da outra. E aí, de repente, vocês saem um contra o outro num CT. Que eu acho que foi um CT também que foi bem marcante para a temporada porque ele ele ele dá uma repaginada no jogo também, num momento importante. Como a só... saída do vídeo... Oi? Acho que foi a primeira vez que o ídolo foi usado de forma correta. Não sei se essa estatística está correta, mas acho que é. foi a, uma das primeiras rodadas em que o ídolo funcionou, depois de ter sido algum jogado fora. Depois de ser jogado, eu não posso falar isso, porque eu, eu assim eu, se tivesse uma medalhinha, jogou 50 ídolos fora, eu teria essa medalhinha. Então eu, eu, tenho, eu tenho um local de fala nessa, nessa história. Eu não posso nem debochar das pessoas. <risos> Mas, enfim, em uma jogada que deu certo, vocês acabaram um contra o outro no empate Vitor sai. Como a saída dele mexe no seu jogo? Ah, a rodada da saída de Vitor foi mais uma rodada em termos de confirmação que o que eu tinha estruturado até ali estava bem estruturado. Mas, em compensação, uma das pessoas que estava comigo, que já tinha dado... É... Eu não queria usar essa palavra, mas ela já tinha dado três, dois trancos, assim, de que a coisa não estava dando muito certo. Ela chegou e fez... Nath, só me restou você. Aí eu, hum, só me restou você. Hum, essa história de só me restou você não é legal. É, então, assim, na verdade, o que aconteceu é que as pessoas que ficaram é, eram pessoas muito próximas a mim. Então, o gerenciamento, eu acho, de tudo se tornou um pouco mais simples. É, foi a partir daí que surgiu um F3. Entre... Eu já posso falar essas coisas? Pode. Já posso? Pronto. É, mas... É, não, mas acabou isso. É, né? Nesse... Foi justamente quando isso aconteceu, que aí éramos... É, eu, Lucas, Leonel e Aline E do outro lado eram Bibito e Josenias Devido a pequenas instabilidades ocorridas em ser despassados uh, Fizemos o um F3, eu, Leonel e Aline Para definir o que é que aconteceria em caso de ídolo Para definir quem seria a pessoa votada Se a gente ia abrir ou não isso para Lucas Então assim, é, a gente se juntou bem mais. Eu já tinha uma relação pessoal muito boa com o Lanel, eu já tinha uma relação pessoal muito boa com a Lin. e nesse ponto, Josenias e Bibito, eles realmente já estavam é, sobrando, porque não tinha, não tinha um recurso de ídolo para a próxima rodada, isso era uma coisa que eu sabia, porque o Vitor, quando saiu, a pista veio para mim, e era a pista número um, então o ídolo tinha acabado de ser usado. Bom, o, o, o jogo foi andando a gente foi chegando na reta final do jogo, F5, Bito vota errado e se elimina do jogo, vota sozinho, se ele tivesse votado no Lucas, ele tinha ido para F4 e o Lucas estava fora do jogo, o que, que aconteceu? O que, que vocês falaram para ele? Qual foi é, é, Só para a gente ver se vai bater com o que ele falou. assim? O que, qual foi a história do F5? O ele tinha Ele tinha pego a segunda pista do ídolo. E ele tem um histórico muito bom de achar ídolos, não é mesmo? Eu passei o carnaval inteiro. Pipito, você quer que eu te ajude a achar esse ídolo? Eu ajudo. Você usa em você mesmo. Eu sou muito sincera nisso. Mas, obviamente, o não me deu bola quanto foi no dia da votação, no dia da votação? Bibi chega para Acho que ele chegou para Aline primeiro e disse que tinha achado o ídolo. E aí depois ele chegou para mim e disse que tinha achado o ídolo. E eu, hum, Bibi contou primeiro para Aline que achou o um ídolo? Hum, acho que talvez não. E aí eu fui pensando, não, vamos fazer o seguinte. A ideia da votação, e isso eu conversei com o Lucas Leonel e a Aline, era o seguinte, a gente divide porque, acaso ele tenha achado um ídolo, isso tinha sido conversado antes do Carnaval. Caso ele ache esse ídolo, porque ele vai ter muito tempo, é, vai ficar é, a votação dividida. Perdão, não conversei com o Lucas, isso foi com o Leonel e a Aline. Conversamos no, nos quatro, nós combinamos. Não, a gente vai em ele não pode ter achado esse ídolo. Não é possível. E no F3, que éramos eu, eu Leonel e a Aline, a gente disse, Leonel, você vai com... Lucas em Bibito e eu e a Aline vamos em Lucas, porque caso o Bibito tenha um ídolo, o Lucas sai. E quando Bibito veio com essa de, eu tenho um ídolo, votem todos em mim. Nath, deixa o povo votar em mim e aí eu escolho quem sai. Aí eu olhei assim, não vamos confiar, não é mesmo? Mas, em contrapartida, eu disse, Bibito, você vai votar em quem? Ele fez, não sei, em Lucas ou em Leonel. Aí eu conversando com o Bibito e a Aline, eu disse: Olha, faz o seguinte, vão vocês dois em Lucas. Se o Bibito tivesse me escutado, o Bibito estaria onde? No F4. Não, claro. Mas o Bibito resolveu fazer um gracejo. Achei muito fofo, achei muito romântico, inclusive. E que ele achou que realmente íamos convergir todos nele, apesar de eu ter dito: Olha, a Aline vai voltar com você. Ele não, não deu trela não deu na, na, na conversa. E votou em mim, e aí quando ele chegou e fez Nath, eu votei em você aí eu olhei assim, bem se ele tiver o ídolo, na hora que eu saio, não é agora porque se tivesse sido só ele e não ele e Lucas, que era uma possibilidade tá mas se ele não tiver o ídolo no máximo vai ficar aí um impacto entre ele e Lucas e dá pra gente gerenciar isso dito feito, né? Então o que aconteceu. Aí ele me disse, eu botei em você, mas você não sai, eu fiz Bibinho. Por que, homem oh de Deus? Enfim, rolou a rodada como rolou e eu ri muito do coitado do bibito. essa vai ser a maldição do Tortuga. A maldição dele não é mais Matheus, é Lucas. E é isso. Vida que sai. É isso. Né? Foi pesado, eu achei assim. Eu, eu, eu imagino como ele deve estar se sentindo, porque deve ter sido dolorido. Ele armou um plano que deu certo, não do jeito que ele estava achando que fosse dar, mas deu certo, né? O plano dele. O plano dele, que era. O número um era se salvar, né? Era isso que importava, né? E eu poderia ter feito isso, mas. Né? A, a ideia dele, eu acredito, era jogar essa do do ídolo para que a gente desesperasse e não soubesse para onde ir, mas já tinha um plano B para ídolo, então não tinha um onde. O que ele poderia ter feito é dito conforme ele tinha me dito que ia fazer, mas ele não quis fazer, então acho que aí por ele saber o que o que, uh, em quem votar e não ter feito, eu acho que é ainda mais doloroso. É, o que eu acho também, assim, é que vocês fizeram bem, vocês da Labuse no geral, vocês blindaram muito bem a, a Calico de informações. Então eles não tinham muita leitura concreta de quem tava com quem. Então na hora de tomar uma decisão como essa, não é sei também se ele tivesse que votar em um dos meninos, se ele saberia que os votos iriam no Lucas e não no Leonel. Sabe? Eu não sei se tinha essa leitura tão clara na cabeça dele. Mas a verdade... Eu acho que vocês fizeram um bom... Ele disse é. a ele, Pito, volta no Lucas. Opções. Opção. Choices, como diria Tatiana. É, pois é, né? Assim, eu acho que, acho que no, no caso dele específico, ele se sentiu pior por conta disso. A gente já conversou sobre ele. Ele, ele tinha a opção verdadeira, ele sabia o, é. o voto a boa opção qual seria mas aí não foi uma opção bom se, se o que que você acha que teria acontecido se tivesse dado certo tipo é, sai lucas vão vocês quatro para f 4 é, se bibito sairia se ele não ganhasse essa prova acredito que bibito sairia se ele não ganhasse essa prova Porque se ele, ele... ganhar a prova aí se ele ganhasse a prova Eu não tenho certeza de como estava a leitura do Bibito em relação a ir comigo para a final. A eu sabia que ela não votaria em mim. É... Leonel, sendo o alvo, eu acho que ele conversaria... É, tudo achismo. Eu acho que ele conversaria com o Bibito para que votasse em mim. Mas aí, eu não tenho certeza sobre isso. ...fogo entre você e, e Leonel. E Leonel, isso. Muito bem. É... E aí, no, Bom, vamos para o F4 Real, então. F4 Real, os quatro Labuzi. O Final Four da Labuse. É... Lucas ganha o A Humanidade. A Humanidade que pelo que você está narrando aqui para mim era tudo que não podia acontecer para vocês, né? Porque ele era o voto óbvio, assim. Aí ele ganha a imunidade e, e acontece algo que aparentemente foi parecido com o que aconteceu no '5. Você também está sozinha, né? E poderia ter ido para a prova de fogo, não é isso? Eu ter ido prova de fogo, mas nesse caso foi uma coisa mais. É, eu já sabia que não ia rolar. No F4, eu sabia que se eu não ganhasse a prova, a minha probabilidade de, de conseguir ir para a final era muito baixa, porque tinha, houve no início na Renata, a Renata, ela deixou uma mensagem no grupo que a gente tinha calabuso, dizendo que meu, meu voto seria na Natália, porque ela é uma jogadora muito forte. Aí, seguiram várias... Várias vezes, as várias coisas de sempre que saía alguém mais antigo, alguém voltava nessa, nessa história e não tinha me atingido até ali. Aí teve a campanha com na eliminação do Vitor. Teve em algum momento as pessoas iam olhar e dizer: talvez essa pessoa não seja a pessoa mais indicada para final comigo. E foi basicamente o que aconteceu. Foi o um momento em que Leonel olhou e fez e para final com você não é uma boa ideia que foi o que aconteceu com o Lucas, mas Lucas pegou essa história já mas você acha que tinha tempo. Você acha que corria esse risco mesmo se o Lucas não tivesse ganhado a prova? Se a prova tivesse sido ganha por Aline ou Leonel, você acha que você corria risco também de ser eliminada? Eu acho que a minha probabilidade de ir para a final era maior, porque Lucas Lucas causou uma série de instabilidades que deixou todas as pessoas muito ariscas em relação a ele, em vários CTs. Então, eu acredito que a minha probabilidade de ir para a final, caso o Lucas não tivesse ganhado, era maior. Mas eu ainda podia intercorrer nessa história de... que, quando chegou ali, já não era algo que estava tanto nas minhas mãos. Eu tentei até o último minuto. O que aconteceu na votação? Quem votou em você? Lucas e Leonel votaram em mim, Aline votou em Leonel e eu votei em Aline. Tá, e isso tem uma explicação? Tem. Isso Luca... tem uma explicação? Lucas no F5. Assim, na verdade, Lucas disse que eu era uma pessoa forte, que ele não queria ir para a final comigo desde... Antes de Giovana sair. Antes de Giovana sair. Recebi uma, uma cola aqui na, no meu ponto. Antes de Giovanna sair, Lucas já tinha dito, você é uma pessoa muito forte, eu não quero ir para final com você. E desde esse momento eu fiquei, ok, Lucas vai precisar sair em algum momento, mas antes precisava sair os cálicos, porque não dava. Não dava. Se eu tirasse Lucas antes de tirar um cálico, as pessoas que estavam comigo poderiam se virar contra mim, por uma questão de lealdade. Então... Uh, Lucas, eu sabia que o voto dele viria No F5 ele me disse Se Bibito ganhar a prova, eu vou votar em você Então, eu já sabia disso também O voto de Lucas eu esperava O voto de Leonel era um voto incerto, Porque Leonel, ele sempre foi uma pessoa Que trabalhou muito na fidelidade E uma coisa que ele me disse antes foi Nath, eu não tenho medo Eu não tenho por que ter medo de ir para a final com você porque eu não acredito que as pessoas devem montar uma final por medo. Pergunta da final dele vem aí. Eu não acredito que as pessoas devem montar uma final por medo. Então, assim, eu quero você na final comigo. O voto dele era incógnito, por quê? Porque Leonel conhecia os trâmites do jogo. Então, ele sabia que era uma escolha, sabe a estratégia me tirar antes da final. Se ele acreditava que o jogo dele não poderia vencer o meu. Aline, é... eu sabia que ela não votaria em mim. E se ela não votar em mim, a única opção de voto dela era Do Não era mais seguro para mim ter votado junto com a Aline Leonel. Mas é, quando a Aline chegou para mim no privado e disse se precisar você vota em mim, ocorreram duas coisas. Uma, que eu, eu sei que a leitura dela do jogo estava muito boa, mas eu senti que aquela coisa de volta em mim não é alguém que quer ir para um final, deveria fazer. E a outra coisa foi que eu disse ao Leonel que eu não votaria nele. Então, nesse inteirinho, eu fui pega pelo meu emocional e pelas minhas palavras. Eu poderia ter ido para uma prova de fogo com o Leonel que tendo em vista o um histórico de provas dele, talvez não ganhasse, talvez não, mas eu ter, poderia ter ido para uma prova de fogo com ele. Mas, é, naquele momento, eu acreditei que se eu quisesse, assim, se eu pudesse estar tá no final com... É, eu, eu não queria ter mentido para ele naquele último voto, porque não tinha mais o que ter mentido. É isso. Entendi. Nath, é... teremos Nath no Encontrão, ou não teremos Nath no Encontrão? Queremos Nath no Encontrão! É, é isso, a gente, venham todos. Eu quero... eu quero todas as tortugas no Encontrão, para eu invadir a foto de vocês, que eu já falei isso, já estou anunciando que eu vou fazer. A gente tem que levar Amor. um de chá para você. Sim, eu fiz isso, foi, foi uma cena antológica, eu fiz isso com o povo de Romênia, saí correndo com a minha caneca na foto dele. Mas eu deixo de tirar foto sem mim também, tá? Eu sei que eu sou só um convidado. É... É... Quando vocês estiverem lá na rodinha de vocês, conversando sobre o jogo, qual vai ser o seu fantasma? O que, que vai te assombrar? Bicho, se eu pudesse mudar uma coisa no meu jogo, e assim, ela ia mudar estruturalmente o meu jogo, eu não sei o que, é que aconteceria com ele. Mas eu não teria confiado tanto em Lucas lá no início. Eu acho que é, ele não vai me assombrar, na verdade. Porque é, uma das coisas que eu digo é que eu tenho muito orgulho do jogo que eu fiz e do que eu construí. Da Nath que eu descobri jogadora. Olha, a Nath de jogadora se descobrindo aí em Tortuga. Então, eu não tenho uma coisa... Todo mundo tava lá na ponderosa falando sobre arrependimento, só que se eu tivesse feito isso, eu... Eu não tenho um arrependimento. Poderia ter sido diferente se eu tivesse, sei lá, votado em, em Leonel? Poderia, mas não é algo que eu me arrependo, porque naquela hora eu agi conforme um princípio meu, uma coisa que eu queria fazer. Então, eu não, não tô levando bicho não sair de sem maldições. Isso é uma coisa totalmente inédita. Melhor que isso, só se tivesse... mas aí... Paciência, né? Primeira pessoa que fala que não vai ter grandes fantasmas, assim. Muito bem. Bom, o nosso quadro Las Tortugas agora continua, só que eu tô pedindo uma pequena modificação no seu e no do Bibito. Vocês vão apenas dar um adjetivo para cada finalista, sem justificar. eles que lutem para entender o que vocês querem dizer com os adjetivos. Tá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Né? Pode, pode falar os seus adjetivos. Eu devia ter preparado isso antes, devia? Devia, mas eu estava dormindo. Há muito tempo que você, não, que você é a primeira pessoa que não chega com a listinha já. Depois do de Emerick, foi um efeito Emerick. Todo mundo é. vinha. Sim. Mas pensa só, depois que eu saí, foi formada a final. É? As pessoas foram não sobre coisas do jogo. aí Não deu tempo, gente. Desculpa. Tá, deixa eu pensar. É, ah, é um adjetivo só, né? É. Ah, a Aline. Vou, vou em ordem alfabética ó, que você vai encaixar. para ter a mesma chance que o Bibito. Quando eu fiz essa, essa parte com o Bibito, que você ainda não viu, ele perguntou se podia ser um adjetivo bom e um ruim para cada. Eu falei, eu deixei. Então, se você quiser, pode fazer da mesma forma. Tá, ok. Vamos lá. Eu vou deixar, inclusive, eles que lutem para saber qual é o bom e qual é o ruim dessa história. É, Lucas, é... sincero e impulsivo. Leonel, é... discreto e... Eu quero dizer aqui um forte, mas não é um forte em relação a... Ah, eu, eu vou só dar o contexto de forte, tá? É, o forte em relação a provas, tá? Forte. E a Aline, ela é... Ela é... Estou tentando achar uma, a palavra que concentra as coisas que eu preciso dizer. A uh, Aline, ela é sorrateira e ela é social. Pronto, acho que é isso. Muito bem, aditivos dados. Antes da gente ir para as considerações finais, a Marida vai querer dar um oi para a plateia. Aí você vai para a plateia? Gente, a minha marida ela não comentou nada a temporada inteira com medo do álbum, mas olha aqui, ó. Oi, meu amor, por favor. Lindo, alento, jogos também. Está orgulhosa tô... da participação eu tô... da arte? Eu estou de tá ressaca ainda pela saída dela. Ai, eu sei como é. Está orgulhosa da participação dela? Nossa, eu tô demais. Ah, assim, meu É uma experiência completamente diferente, vê ela jogando, sem estar jogando com ela. Ah, <risos> verdade, <risos> jogaram juntos recentemente, jogou, né? A gente jogou juntos. a gente jogou dois The Towers, a gente jogou o G, que a gente jogou juntas também. E a gente jogou... A gente foi eliminada no Money em sequência. A gente foi eliminada no Money em sequência, porque foi justamente quando a gente começou essa resenha aqui. É. Foi no meio do Money, então deu errado. O Money, <risos> o Money. É isso aqui deu certo, Esse né? aqui deu certo. Viu, gente? Continuem jogando, que uma hora o amor aparece também. É, é bem isso aí, viu? Quem diria? Ah, mas peraí, peraí. Meu bem, qual foi a posição que você ficou no VD? Olha, é o seguinte... Eu amo! A, a, a moderação me coloca como F5. Porém, teve um evacuado logo depois da minha eliminação. Então, eu me considero F4. tá querendo se igualar a mim. Olha que eu vou. Olha isso. Olha Duas lendárias. É isso que importa. Lívia, um beijo. Saudade de você. Pra você. Amor, então agora é aquele momento, se você acha que ainda tem alguma coisa para considerar, você pode ficar à vontade, não, você pode fazer as suas considerações finais, o seu social com a plateia, pode mandar o seu beijo. Eu só queria agradecer a todos os meus amiguinhos da plateia que usaram arrobas, que não citaram o meu nome, isso facilitou muito a minha vida. Gente, a plateia de Tortuga, ela deu uma evoluída muito grande. Eu queria elogiar todas as pessoas que estavam lá torcendo, e não citaram nomes, e não ficaram dizendo Rainha, maravilhoso, não sei o quê Antes das provas, ou antes dos CTs Ou então, salve fulano Gente, isso não funciona Quando você está no jogo, isso é pior para você eu continue usando a roupa Continue dizendo, vai torcida Isso, assim, ajuda muito a não criar paranoia nos amiguinhos da gente Quando a gente está tentando arrumar uma estratégia Então, parabéns, Platéia Tortuga Vocês evoluíram muito, vocês são maravilhosos Continue usando a roupa Aprendam, é assim que se faz, é assim que se torce Eu estou muito feliz, obrigada pelas torcidas E desculpa esse eu não ficava fazendo jogadas gigantescas Que a plateia ficava uau Caso vocês não saibam, alguns das jogadas que vocês ficavam uau Eram assim, de, de propriedade intelectual e vocês nem sabiam Então assim, às vezes aquele jogador do TV Ele também pode ser um jogador discreto Só isso que eu queria dizer Bem, falou que não tá aparecendo na frente da tela. Muito bem, Nath. Eu acho que assim, não tem nem o que falar. Eu acho que você já está orgulhosíssima do seu jogo. E é isso mesmo, é pra estar tá mesmo. O seu jogo foi lindo. Foi muito bom ver te assistindo é, com o alvo que você tinha, conseguir fazer o jogo que você fez, chegar onde você chegou, quase, quase chegar na final. Por uma por uma, um, uma uma uma coisinha que faltou para você chegar na final, para poder defender o seu jogo, que ia ser lindo também, tenho certeza. Acho que é mais, uma, mais um marco aí de, de sucesso na sua trajetória dos jogos. É sempre muito bom te ver jogar. Eu adorei. Estava ansioso por esse chá. E foi uma delícia, como sempre, que é muito gostoso bater papo com você. Gente, vocês que estão acompanhando, depois do chá da Nath, só falta o chá dos finalistas. Vamos ver o que, que eles têm para dizer. E os finalistas, o chá deles, para quem já acompanhou os chás das outras temporadas, o chá com os finalistas é um pouquinho diferente eles seguem um roteirinho padronizado. Eu não interfiro muito no chá para não dar favorecimento para ninguém. Eles vão falar mais... Fica mais a critério deles o que eles vão dizer do que meu. Então é isso. Vamos ver o que, que a Aline, Leonel e o Lucas têm a dizer. Estou ansioso para gravar com eles. E espero vocês no chá com os finalistas. Um beijo para todo mundo e até o próximo chá com Alvinho, o último da temporada. Tchau, tchau.